Aqui na Clínica Singular Saúde e Medicina em Londrina, nós contamos agora com uma novidade. Nós temos agora um aparelho de bioimpedância. A bioimpedância ela serve para avaliar a composição corpórea, como água, minerais, conteúdo de proteína e massa magra, além da massa de gordura. Isso é útil para planejar melhor a sua atividade física e o seu planejamento nutricional, seja no, no, com o intuito de é, perda de peso, como de ganho de massa muscular. Eu sou a doutora Renata Dinardi Borges Liboni, é, médica endocrinologista da Clínica Singular e estou aqui à sua disposição.